Olá, aqui quem fala é Carlos Moreno, um ator, e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto muito sério. Oi amiga, tudo bom? Nossa, quanto tempo! E sua mãe? E seu eu lembro par... de você, desculpa. Imagina! Ai, eu tenho tanta saudade de você, você some e nunca mais me liga. Deixa eu te dar o meu cartão, vou lá pegar uma pipoca que eu tô hiper atrasada. Me espera, já venho, tá? Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Tudo... Tem lá no prédio? Como é que tá seu pai sua mãe? Tranquilo? Família toda? Vem cá. Que é o cara que eu falo sempre do pai dele. Lembra? Mas chama Como é que chama seu pai mesmo? Eu acho que você tudo tá me confundindo. Bom, manda um abração pra ele. Toma um cartão meu. Obrigado, cara. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Imagine não recordar mais o que realmente importa não conseguir mais lembrar de sua própria história, familiares, amigos, como mostra o filme Para Sempre Alice, mais de um milhão de pessoas têm a doença no Brasil. Quando a falta de memória causa grande impacto no dia a dia, pode ser um sinal de alerta. Procure um especialista. Desde 1991, a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, vem acompanhando familiares e cuidadores e continuará cuidando, sempre. A vida é feita de lembranças que o Alzheimer consegue apagar.